Essa aí é nóis, Preciso de ajuda aí, hein? Muita ajuda. Ajuda demais. Muita. Por favor. E da sorte. Talvez não seja sorte a vontade de tentar. Só fizeram minha morte, mas Jesus tava lá pra dela me tirar. Esse hoje é reserva do time. Queiro, preso, pressa, é que eu quero ver esse preço super saiyajin. Tentar na NV, o preço sair O, o Duque disse que pagaram. Os que boicotam a cena, os que te querem é algema, os que não acreditam em você. Os que boicotam a cena, os que te querem é algema, os que não acreditam em você. É os que boicotam a cena, os que te querem é algema, os que não acreditam em você. Os que boicotam a cena, os que te querem algema Os que não acreditam em você O desejo de uns não vai ser motivo pra eu parar O que quero tá além do o que, que vejo eu não vou recuar O sufoco que eu passei Pelo com o bote da depressão Meu esforço dentro do poço não foi em vão Encontrei pedaços perdidos que não eram cacos de vidro convites de ingratidão me exigindo crivo, não crucifico Isso é crucial pelo crucifixo que me rege Mas antes só tivesse visto Seria melhor do que sentir na pele Sem Estou expor quem submerge No insaciável teste Um sentimento real Sem expressão de react Decidi não me ofender nessa guerra de interesses Não me perdem a fazeres Mas confia piamente nele E os que boicotam a cena Os que te querem a gema Os que não acreditam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 Desânimo vem, alegria se vai a indica, tá aí. Distante demais daquele que, daquele que faz Daquele que pode tirar do fundo do poço o os moleques sagaz Mas sem capitais e meio ideais Na vida é difícil, se quer correr, correr atrás, atrás, mas Tamo de volta à cena, nos contra eu tenho pena Não sei se é problema, mas não vão compreender E como velha mansa, prossegue se não cansa Forte no mesmo sonho, firme no proceder. E quem, quem vem, vem contra, contra nós? nós, como, como um bicho, bicho feroz. feroz, não entro na tua, sou bem mais veloz Porque é o teu valor do caráter, não da minha voz, voz. Hum. Hum. Hum. Hum. Os que boicotam a cena, os que te querem algema, os, que os que não acreditam em você Os que boicotam a cena, os que te querem algema, os que não acreditam em você Atenção, te querem no chão, atenção Não, não vai pra grupo, esquece se o time Não chame, chame a todos de mão. Sou hit, sou beat, sou beat escolhe o conselho, me mete o pé e já da tá R quando eu se apegue Só corre o leque, põe o melhor kit é e que segue E a seca da sorte Talvez não que a que seja a sorte, falta de tentar Só fizeram minha morte Mas Jesus tava lá, pra a tirar. Esse hoje é a reserva do time É porque nunca te viu super sou Tentaram me atingir, e o preço de sair. O Duque disse que pagaram, pagaram a cena os que te querem gema é os que não acreditam em você os que cena os que te querem gema os que não acreditam em você os que boicotam a cena os que te querem é gema os que não acreditam em você os que boicotam a cena os que te querem é gema os que não acreditam em você você você, você.